Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, seja muito bem-vindo, eleições 2022 e hoje eu recebo Gustavo Fruit, candidato a deputado federal, candidato à reeleição, né? ele que já é deputado federal aqui no Paraná e hoje cumpre a agenda em Rio Negro. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, recebendo nossa cidade. nossas cidades. O senhor que estava agora há pouco aqui na frente, na praça, fazendo algumas fotos. Verdade, eu que agradeço a gentileza, cumprimento você, o Douglas, toda a equipe pelo trabalho, pela oportunidade, pelo diálogo, principalmente agora às vésperas das eleições. E claro, faltando pouco mais de 10, 12 dias, é um momento de reafirmar o compromisso em diferentes regiões do Paraná, especialmente aqui em Rio Negro. Hoje já uma agenda muito bonita, estava há pouco na igreja, é, com a Isabel, o vereadora o Josias, o Gerson, e tem uma, uma programação que vai é, até a noite, durante todo o dia, é, com vários amigos e amigas que, felizmente, ao longo de, desses bons tempos, a gente conseguiu construir aqui em Rio Negro na região. Quem é o Gustavo Fruite para o Rio Negrense, que ainda não conhece? E qual é, qual é a visão de Rio Negro para o Gustavo Fruite? A gente conversava nos bastidores, que o senhor tem uma, uma ligação muito forte com a cidade. É verdade. Eu até registro que sou cidadão rio-negrense. Para mim é motivo de muito orgulho. Eu fui prefeito da capital e no último ano do mandato eu recebi o título de cidadão honorário de Rio Negro e numa coincidência que para mim é maravilhosa e emocionante. É também a cidade que meu pai, já nos anos 70, recebeu o título de cidadão honorário Rio Negro exerce uma espécie de gravidade sentimental. Ela vai além do processo político. É uma história de muitas décadas com meus pais. Há uma ligação pessoal muito forte com diferentes famílias fizeram... Muitos amigos aqui em Rio Negro, tanto que hoje, nessa caminhada do centro, encontrei amigos ainda do pai, pessoas que já estão na faixa de 80 anos de idade, mas respeitar essa história e também ter a oportunidade de, de representar Rio Negro no Congresso Nacional. Eu, nesse período do mandato, tenho procurado atuar em sintonia com a cidade, com as demandas da Prefeitura, de setores organizados, daqui a pouco vou me encontrar também com o prefeito James, com o professor James, e nesse mandato a gente conseguiu uh, defender Rio Negro, seja votando projetos que ajudam os municípios, como o aumento do Fundeb, do SUS, do, do Fundo de Participação dos Municípios, mas também apresentando emendas para garantir investimentos em Rio Negro. E ao longo desses três anos e meio, nós já conseguimos assegurar um pouco mais de 3 milhões de reais para a cidade de, de Rio Negro em diferentes áreas, na cultura, com a reforma da Casa bucovina, na assistência social, com a ajuda à comunidade terapêutica, na saúde, tanto para a Prefeitura quanto para o Hospital Bom Jesus, também para a educação e para a compra de equipamentos agrícolas é, para a agricultura. Então, é uma história que vem de muito tempo, é, começa aí com as festas de Bom Jesus. E um fato que eu não comentei com você no início, durante muitos anos... O final de ano Lá em Casa sempre foi com um carneiro recheado feito no Clube Rio Negrense. Era uma tradição é, é, que, da culinária que tinha lá no Clube Rio Negrense e durante muitos anos era a nossa referência. Então é um privilégio estar aqui e reafirmar esse compromisso com a cidade e com a região. O senhor falou do prefeito, que vai se encontrar com o prefeito James. Como é a relação do prefeito James é, com o deputado Gustavo Freud? Muito cordial, ele é muito hábil, é um diplomata, é um professor. Eu tenho o privilégio de sempre ter tido uma boa relação aqui em Rio Negro, com o Milton, Paisani, antes, agora com o professor James, com o Alessandro. E entendo, e, é, e a gente tem que entender isso na democracia, que cada município, cada momento, ele tem suas alianças políticas, tem uma engenharia local. Mas o professor James lidera uma equipe que tem a habilidade de respeitar e garantir espaços é, para parlamentares, muitas vezes de partidos é, diferentes, mas que em comum, e por isso a liderança dele, convergem quando tem que se defender Rio Negro. E por que, que isso é importante hoje em dia em todo o Brasil? Os municípios assumiram muitas responsabilidades, cada vez mais com a educação, com a saúde, com a infraestrutura, e não tem receita nova para fazer frente a tantos novos desafios. Então, quando a gente tem um grupo de deputados estaduais, deputados federais, que ajudam com emendas ao orçamento e no diálogo, seja com o governo do estado e com o governo federal, isso permite que as prefeituras possam, e no caso de Rio Negro isso é evidente, trazer mais recursos e garantir investimentos além do custeio natural da cidade. O senhor falou, né, curiosamente, da ovelha, essa tradição da ovelha, acredito que ela não existe mais, mas o 6 de agosto existe, né, e depois de um nesse período da pandemia, nesse ano, é, voltaram com as festas presenciais. Essa tradição do 6 de agosto, ela é de muito tempo, há muito tempo, eu vejo o senhor por aqui no 6 de agosto. Levo o bolo do, leva o bolo do Bom Jesus? Levo, é maravilhoso, eu sempre tenho que encomendar, porque se a gente não deixar encomendado, corre o risco de eu não conseguir o bolo. É fato, eu vinha já com o pai e foi o último evento, que eu comentava também há pouco, que meu pai participou antes de falecer há 24 anos, foi... No 6 de agosto, de Rio Negro, ele adorava vir para cá também. Eu estive agora, só não vim, evidente, na pandemia, apesar de ter comprado o bolo virtualmente. Eu lembro que é, teve um ano que foi realizada a festa, não foi presencial, é, eu só não peguei o bolo. E, mas todo ano, e esse ano, eu saí com três bolos. Então, é um bolo maravilhoso, eu acho que tem uma, é, uma cultura mágica aqui de Rio Negro, na culinária e nos doces. Mas me passaram aqui uma... Uma questão. Esse bolo não chegou em Curitiba. Essa é boa. Até que quem está nos vendo agora não vê quem me acompanha. Mas normalmente eu venho com amigos que me acompanham nessas viagens e na última festa eu saí com três bolos. Cheguei em casa sem bolo. Como é que eu explico? Chegar em casa sem os três bolos de Rio Negro, afinal de contas foi publicado e eu estava com a foto. Mas é uma causa boa e eu sei que alguém comeu um bolo maravilhoso nas suas casas também. E nessa, nessas caminhadas pela festa, como que é a receptividade das pessoas? Maravilhosa, eu sou muito grato. Eu sei que a política ela gera uma indisposição, é compreensível. A gente vive, e não é algo exclusivo do Brasil, momentos também de radicalismo, de extremismos, e independente da posição política, sempre é um desgaste de quem está na vida pública. Mas eu dou graças a Deus, porque eu posso sair de casa, circular, comer um pastel na panificadora, poder circular numa festa maravilhosa como é a festa é, do bom Jesus em Rio Negro e ser sempre muito bem tratado. Há pessoas que divergem, é bom, compreensível, mas felizmente sem nenhum tipo de hostilidade. Pelo contrário, é, sempre um carinho, um sorriso, um braço aberto, um aperto de mão, o que renova esta profunda relação que o pai tinha e que eu quero preservar com eterno carinho com a cidade. Caso reeleito, é, o que, que o Rio Negrense pode esperar do deputado Gustavo Fluitt lá na Câmara dos Deputados e o paranaense né, como, como um todo? Comprometimento, primeiro. Segundo, não desonrar esta confiança. E terceiro, nós temos pautas importantes para o futuro das cidades e do Paraná. O ano que vem teremos a renovação do Tratado de Itaipu. Isso tem um impacto enorme quando você pensa em investimentos no Paraná teremos o desafio da reforma tributária, que tem um impacto direto na vida das pessoas, em especial do consumidor, que acaba pagando uma carga tributária no preço final, seja do arroz, do feijão, está aí o debate da gasolina, que expôs bem como é que é essa composição dos tributos no Brasil. Isso vai ter impacto na receita dos municípios. Então, reafirmar esse comprometimento e, claro, me somar sobre a liderança do prefeito e da cidade, com relação à destinação de novas emendas ao orçamento para garantir investimentos aqui em Rio Negro. Nessa agenda, nesses dias de campanha, é, o senhor percorrendo o Paraná, o que o senhor vê talvez de maior necessidade hoje do Paraná? O Paraná está avançando, né? um estado que, que muito avança, mas ainda tem muito a ser feito. Como que o senhor é, o senhor vê essa, essa necessidade aqui da região de Rio Negro, da região do Campo do Tenente e do Paraná como um todo? O Paraná é maravilhoso. É claro que, acho que quem mora aqui, nasceu aqui... Eu, é, em especial, tenho um orgulho imenso. Acho que o Paraná, pela sua história em relação a outras regiões do país, é um estado excepcional, um estado equilibrado. É, o grau de ocupação das diferentes regiões do Paraná. Reparem os polos urbanos em várias regiões do estado, seja Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, o norte pioneiro que recupera um protagonismo. Claro aqui, que a região sul que a nossa região também com destaque, mas como toda a região sofre efeitos evidentes da economia, a questão social sempre tem que ser uma preocupação e a infraestrutura como fator de garantia de investimentos. Lembrando que o Estado dispõe de uma rede pública e privada que cria um ambiente favorável para a atração de investimentos. Mas temos questões que vão ter que ser enfrentadas, a questão do pedágio, Talvez seja a maior delas, é uma discussão antiga no Paraná, ele vai voltar e a pergunta é saber quando e a forma e o custo que será cobrado com relação ao retorno do pedágio no Estado. Deputado, para a gente encerrar esse bate-papo, né? o tempo passa muito rápido, a gente está falando de coisas boas, qual o recado que o senhor deixa para o eleitor rio-negrense, para o eleitor da região? Confiança. Confiança. É... Tem uma, uma, um escritor que diz assim, a gente, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. A gente tem que ser um, um esperançoso realista, o Ariano Suassuna. Eu acho que a gente viveu experiências nos últimos anos no mundo e no Brasil é, trágicas e que geram uma profunda reflexão, uma mudança de comportamento, seja em razão da pandemia, seja em razão de radicalismos, inclusive na violência na política, e nós temos que ter a capacidade de respeitar a divergência, temos que ter lideranças que ajudem a pacificar eh, após o período eleitoral, com respeito às eleições, com respeito à democracia, mas, principalmente, ter clareza que nós precisamos ter líderes e representantes do Brasil que tenham a capacidade de deixar de lado, muitas vezes, questões pessoais, e, e a história se repete, lamentavelmente, e pensar que nós precisamos de avanço econômico, melhor equilíbrio eh, social, mas, principalmente, o Brasil tem uma tradição de uma sociedade eh, pacífica. E, mais do que nunca, o Brasil, eu espero, tenha uma decisão e que, a partir dos próximos anos, possa também ter um processo seguido de crescimento. E que Rio Negro esteja junto e, pode ter certeza, estarei ao lado na defesa da cidade, das suas demandas e em, em respeito a sua história. Então, eu agradeço mais uma vez esta gentileza, cumprimento pelo trabalho e hoje nesse belo estúdio diante da Praça de Rio Negro, seguramente um dos lugares mais bonitos do Paraná. Vai ter mais foto ali, na, na, na volta para casa, vai ter mais foto ainda na, na praça? Seguramente. Vamos passar lá ainda, tomar um café, é, na praça, depois vamos dar um no prefeito e à noite nós temos aqui dois eventos também é, na cidade de Rio Negro e quero levar já, como sempre levo, é, o artesanato de palha, que só tem Rio Negro, é referência também para o Brasil. É um dos presentes mais bonitos quando eu estou em Brasília, com muito orgulho. Levar as coisas do Paraná, eu passei hoje em Campo do Tenente, lá no Mosteiro, e... mas é sempre bom levar lembranças de Rio Negro, que me deixa muito orgulhoso e mostra para o Brasil quanta coisa bonita é feita no Estado. Está certo, deputado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas, suas informações, é, dividindo suas informações com os rio -negrenses. Uma boa campanha... E estão as portas do Mix sempre abertas para a gente sempre trazer essas informações para o nosso público. Eu que agradeço, muito obrigado à disposição e parabéns pelo trabalho. Tá certo, a gente fica por aqui, retornamos a qualquer momento com outras informações.